Bem-vindo a mais um vídeo. Você já se perguntou por que em determinadas situações devemos ficar quietos ou neutros? Hoje, nesse vídeo, eu mostro o que as pessoas desconhecem a respeito desse tema. Somente você, que viu o vídeo até o fim, terá a chance de descobrir a resposta completa dessa pergunta. O porquê e quais os motivos levam as pessoas a fazerem isso. Para você que não me conhece, eu sou Leonardo Rocha. Seja bem-vindo ao canal Vidas Incríveis. Então vamos descobrir essa resposta agora. Evitar brigas desnecessárias. Há algumas situações na vida que quando se fica quieto ou neutro, se evita brigas desnecessárias. Muitas dessas brigas não têm fundamento para o começo de conversa só se envolva em uma briga se não houver uma outra opção, seja uma briga ou uma discussão, independente do grau de briga que for. Normalmente, em uma briga ou discussão, não existem vencedores, somente perdedores. E em alguns casos, é possível resolver isso através de uma boa conversa. Para que isso ocorra, os participantes dessa discussão ou dessa briga, devem estar de acordo com a conversa. Caso não tenha como acontecer essa conversa, fique apenas como um espectador dessa discussão ou dessa briga e veja onde vai dar isso. Se possível, saia e deixe que os envolvidos se resolvam da melhor forma possível. Você tem mais tempo para analisar a situação. Ao não reagir naquele exato momento você tem mais tempo para buscar uma solução e buscar outras alternativas que possam solucionar o problema que você ou outras pessoas estão enfrentando, pois se você não faz isso normalmente você reagirá de uma maneira totalmente equivocada e poderá sofrer consequências mais graves devido à sua reação. Quando se reage nesses casos Normalmente, a pessoa é controlada pela emoção, e isso faz com que ela não use a razão, deixando de buscar uma solução mais apaziguadora. Você evita a perda de amizades. Quando se fica neutro, você evita a perda de amizades com pessoas que você realmente se importa e gosta muito. Você continua mantendo de forma educada o seu ciclo de amizades e um convívio pacífico com essas pessoas. Todo mundo gosta de ter alguém em que possa se apoiar, conversar, dividir coisas e informações. Porém, você algumas vezes goste ou não concorde com o que essa pessoa diga. Deve ficar quieta, manter-se neutra, respeitando o que o outro diz e a sua maneira de pensar. Assim você continuará mantendo sua amizade. Antes de eu finalizar o vídeo como tradicionalmente eu faço, eu trago uma informação para vocês. Eu acabei de criar o curso Programa Alto Valor. É um curso de desenvolvimento pessoal que vai te ajudar a se conhecer melhor e a extrair os, as melhores coisas que você tem, metas, objetivos, superar desafios, timidez e outras coisas mais. Não deixe de conferir esse curso clicando aqui no link abaixo. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Inscreva-se no canal para receber informações sobre os próximos vídeos. E o ao ativar o sino, você receberá em primeira mão quando sair um vídeo novo. Por gentileza, se você gostou desse vídeo, deixe seu like. Com isso, você contribui com o compartilhamento desse conhecimento de forma mais ampla,